E aí, guitarrista, beleza? Olha, vou estar tá te passando aí agora uma progressão, que cai bastante no chip, a progressão harmônica, ok? E vou te passar também um macete aí, que eu inclusive demorei bastante para descobrir, que é como transpor tá, a tonalidade de uma música sem precisar memorizar todos os acordes. Porque provavelmente você já passou por isso, ensaio em casa, uma tonalidade, quando chega na igreja, na hora do ensaio, muda a tonalidade, quebra as pernas da gente. Tá? Então, para você não precisar passar por isso, inclusive, quando eu fui descobrir isso, precisei comprar curso, precisar fazer uma série de investimentos, fazer pesquisa, Aí tá? eu vou te passar tudo isso aí agora de graça. Beleza? Então, aproveita aí. Eu só quero uma coisa em troca. Se gostar do vídeo, deixa o like. Beleza? Compartilha com os amigos aí. Então, eu vou te passar esse macete aí, você vai ver que está top. Então, assiste aí e roda a vinheta. A nossa passagem é uma progressão, tá? essa progressão aqui é bem simples, é, a gente vai se basear em dó maior, ok? então vai ser dó, sol, lá menor e fá, ok? Ah, Wesley, mas por que uma progressão tão simples, né? É o worship, o worship geralmente a gente tem progressões simples, né? não tem nada assim muito complicado, ok? Então a gente vai ter essa progressão, ela é, é bem clichê. isso aqui ó, cai muita música, só que o interessante não é somente na progressão, tá? Na maneira que a gente vai trabalhar com ela, ok? Então, se você ainda não viu, inclusive, o vídeo que eu gravei sobre acordes reduzidos para tocar worship, dá uma olhadinha, vai estar no card uh, desse lado aqui, ou é desse lado, não sei, um dos dois lados aí, beleza? Então, aqui, o que a gente está fazendo, né? Já sabendo os acordes worship aí, para dar facilitar, a gente vai ver que agora com essa progressão, a gente vai até modificar o tom dela. Geralmente, é bem provável que você faça a mudança de tom dessa forma. Por exemplo, eu quero dois tons acima, eu vou calcular aqui, acorde por acorde, né? Dois tons acima de dó, E, tá? e assim vai. Depois dois tons acima de Sol, dois tons acima de Lá menor. E aí você vai fazendo a mudança. tá? Eu vou te apresentar uma forma aqui diferente de enxergar isso e que vai te ajudar bastante. certo? Agora, aqui a gente está se baseando num campo harmônico. Está no tom de Dó maior, então automaticamente os acordes são os acordes gerados pelo campo de Dó. Que seria Dó, Ré menor, Mi menor, Fá, Sol, Lá menor. E o Si meio diminuto a gente ignora por enquanto. Okay? Então a gente vai utilizar basicamente seis graus aqui, que você vai ver em relação com o assunto que a gente vai falar daqui a pouco. Então, aqui a gente tem é, o Dó, o Dó aqui. É, o interessante é isso, tá? A gente tem o Dó, depois o Sol, ok? Depois o Lá menor e depois o Fá, certo? Agora, qual que é o um macete para se conseguir tocar uma música? Ainda depende da tonalidade, você conseguir enxergar isso com o braço da guitarra. O macete está no campo harmônico, só que não exatamente em acordes, porque cada vez que eu mudar o tom, eu tenho que memorizar quatro acordes, tá? Pela sequência que a gente tem. E a ideia é que você não precise memorizar isso. Okay? E como é que a gente faz? Simplesmente mapeando graus. O que, que são os graus? A gente tem que o primeiro, o segundo grau, cada um dos acordes são graus. Assim como a gente tem as notas na escala, primeira, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, ok? Sábado não. <risos> a gente vai ter aqui então, para cada um aqui, um grau, ok? Em algarismo romano. Então a gente vai ter aqui: primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto, ok? Onde é que está o macete? O macete vai estar nisso aqui e no que eu vou te explicar aqui. Então a gente vai mapear aqui uma progressão qualquer e vamos ver que grau que é cada uma desses acordes. Então aqui é o primeiro. Automatic, automaticamente já sei que aqui é o quinto. Aqui eu sei que é o sexto. E aqui eu sei que é o quarto. Ok? Agora onde é que está o macete? Vamos para o macete. E a gente já palca isso aí para você visualizar legal. ok? No campo harmônico, se você não olhou a aula passada, olhe lá que está interessante a dica lá. Okay? No campo harmônico a gente consegue formar ele aqui no braço da guitarra de uma forma bem simples Vou repetir parte do que está lá Você vai pegar seis notas tá? Lembrando que a nossa escala maior é Encontrando aqui em duas cordas somente você Vai ter aqui ó. Vai ter a tônica tá? no primeiro dedo Depois você vai dar um tom de espaço Depois mais um tom de espaço em cima tá? Passou para baixo vai fazer a mesma coisa, o mesmo desenho tá? Só que a gente tem um macete O nosso campo harmônico é formado por acorde maior, menor, menor Maior, maior e menor Quando a gente vê aqui no nosso campo harmônico Aqui tá em dó, né? Então vamos começar em dó. Dó tá aqui, ó. Então, eu vou pegar aqui agora. Primeiro vai ser um acorde maior, segundo vai ser menor, tá? olhando por aqui. Primeiro maior, segundo menor, tipo, vai estar dando para visualizar. Depois menor, depois eu desço, né? Tava aqui. Desço agora para as notas de baixo. Tem mais aqui. Então é um maior, maior e um menor. OK? Essa é a sequência que tá ali. Agora o macete está o seguinte: memorize cada uma das notas como um grau. E ela é uma tônica, né? Então, quando eu pegar agora, por exemplo, mudando para Sol essa progressão, é, lembrando que a gente pode visualizar isso aqui da seguinte forma, a gente tem Dó, então o nosso Dó tá aqui, ok? Pelo acorde que a gente viu na, na aula passada, estaria aqui, né? Opa! Tá? Um Dó maior, certo? E agora o que a gente precisa fazer? Deixa eu até aumentar aqui um pouquinho. Vamos pegar o som ambiente aí, tá? Então a gente tem aqui um Dó, depois eu tenho um Sol, ok? O meu Sol vai estar tá aqui, ó. Depois um Lá menor, que vai estar tá aqui e depois um Fá, ok? Então, como é que é o meu desenho? Está aqui em cima, desço, tá? Visualizando aqui, primeiro, depois eu venho no quinto, o quinto tá aqui, ó. Power acorde, né? Tônica, quinta, A quinta sai sempre aqui. Então, eu tenho aqui agora um Sol, o Lá, ele vem um tom depois, depois eu volto dois tons. Mapei aqui somente pelo, pelas seis notas da escala. Mudei para Sol, Wesley, como é que eu faço? Primeiro, quinto, quarto e sexto. Então, tá em Sol agora, tá aqui o meu acorde, ó. Agora eu quero o quê? Eu quero o quinto. O quinto de sol, eu já sei que ele tá aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Ele tá aqui. Depois eu quero o sexto, que tá um tom à frente. E depois eu quero o quarto, que tá aqui. Se você olhar pela minha tônica, eu tenho primeira, quinta, sexta e quarta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ok? Primeiro maior, segundo menor, terceiro menor, quarto maior, quinto maior e sexto menor. Nisso aqui eu matei qualquer progressão harmônica. Você consegue utilizar qualquer progressão. Então eu tenho aqui um, cinco, quatro, seis. Posso mudar agora para um outro tom qualquer, mesmo que eu nem saiba qual é o campo harmônico. Pelo macete que eu consigo. Então imagina que está aqui agora em uh, sol sustenido. Pego aqui agora maior. Pego depois maior. Depois menor. E volto. No quarto. Então primeiro. Quinto. Sexto. Quarto. Vamos agora para um outro tom esquisito aqui, qualquer, vamos lá para um Dó sustenido, tá? Dó sustenido maior. Esse aqui eu não tenho um campo harmônico memorizado de jeito nenhum, mas o que, que eu faço? Eu sei o macete, venho aqui, quinto, sexto e quarto, venho aqui, não preciso saber o campo harmônico, basta eu ter esse mapa na cabeça. Então memoriza sempre esse sistema aqui. Ó. Eu falei no outro vídeo e falo nesse aqui também. Memorize seis notas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada uma sai uma tônica. Com isso você vai memorizar qualquer progressão harmônica e mudar o tom do jeito que você quiser. O que eu preciso saber? Preciso saber onde está a minha tônica do campo harmônico. Se falar que você está em Fá, você pega aqui e joga o dedo 1 um aqui. Ó. O resto vai ser sempre automático. Então eu teria aqui primeiro, quinto, sexto e quarto. Matei essa progressão harmônica. Vamos supor que fosse 1, um, 4 e 5. Primeiro, quarto e quinto. Basta pegar aqui agora. Primeiro, quarto sai embaixo, quinto sai aqui. E volta no primeiro. Ok? Mudamos agora para, sei lá, Lá sustenido ou Si bemol. Pego aqui. Primeiro, quarto e quinto. Quarto sai embaixo, quinto sai do lado. E volta no primeiro. Pegando essa progressão agora. Primeiro, quinto, sexto e quarto. Matei a progressão harmônica, independente da música, eu mato isso aí com muita facilidade, ok? Então a nossa progressão aqui, lembrando, isso aqui é uma progressão comum, então treine ela que você vai ver que vai ter muita música que você vai encontrar, ok? Isso aqui era para exemplificar basicamente esse macete, beleza? Então espero que tenha dado para entender aí. É só, só treinar isso aqui, visualizar esse mapinha aqui e já era, ok? Funciona com acordes maiores e menores, não necessariamente tem que ser o reduzido, ok? Então é isso aí, um grande abraço e até a próxima dica aí.